Estou aqui no evento, no congresso de enfermagem, primeiro congresso de enfermagem e estética e encontrei vários alunos, mas trouxe essas seis pérolas aqui para vir conversar um pouquinho comigo e com vocês, né? Então vamos conhecê-las? Vou conversar agora com a Ingrid. Ingrid, fala de onde você é está é, fazendo a pós ou não e por que decidiu vir para a enfermagem estética. Meu nome é Ingrid, eu sou do litoral de São Paulo, Praia Grande. Eu decidi fazer a estética porque eu estava na enfermagem e aí eu fui, é, na, na pandemia, a gente trabalhando e depois, infelizmente, a gente foi dispensados. E aí eu fiquei em casa, aquela autoestima baixou. Então, assim, aí eu comecei esse período, né, engordar, ficando em casa. E eu e encontrei, e fui numa clínica de estética, e encontrei nessa clínica, né, um jeito de aumentar a minha autoestima. Eu pensei, poxa, por que legal, aumentou a minha autoestima, por eu não fazer isso com as pessoas? E hoje estou na lepuga na né, na turma 500. Faço no Polo de São Paulo, estou achando maravilhosos os professores, inclusive alguns professores já estudaram na Nepuca, então assim, eles têm uma grande bagagem, estou adorando. Querendo montar tua clínica, ter teu espaço. Sim, só esperar me informar e eu já estou assim, super animada ainda mais com esse congresso, né? A gente vê tantas informações, tantos, tantos espelhos né? de enfermeiros estetas hoje. Então, assim, estou super animada. Agora vamos falar com a Rejane. Rejane também me fala de onde você é e o que você está achando do congresso também. É, eu sou a Rejane, sou do Rio de Janeiro, estou fazendo a pós na Nepuga. É, estou gostando bastante, estou no quinto mês da pós, ainda não comecei a atuar, né, fazer o estágio. É, gostei bastante do congresso, acho que é uma boa oportunidade, é o primeiro congresso de enfermagem e estética né, e mostra o quanto a, a profissão está crescendo. Né? E ter a oportunidade de é, participar de palestra com profissionais renomados, eu acho que está valendo muito a pena. E, Regina, você quer ter uma clínica também, um com espaço certeza. seu? Com certeza. com certeza. E ver essas enfermeiras empreendendo e querendo ter o seu próprio espaço também é muito legal. Vamos platicar aqui, pegar esta minha ex-aluna, porque agora não é mais aluna, que é a Aline. Comecei na enfermagem já faz alguns anos e eu almejava empreender. Eu encontrei dentro do mercado da estética a possibilidade de ter um próprio negócio, de cuidar de vidas, de elevar a autoestima com saúde. E a minha pós-graduação me agregou nisso. Né? Ela me trouxe essa possibilidade e, dentre tantas opções, eu fiz a escolha que abraçou a Invernagem. Deixa eu perguntar, o que você está achando do Congresso? O Congresso está sendo maravilhoso. Eu sou suspeita a dizer a oportunidade de participar do primeiro Marca, marca. pra gente é emocionante porque, é, é, assim, a nossa classe está vencendo e nós estamos vencendo todos juntos. Vou chamar a Lauren aqui agora. Lauren, de onde você é? Eu sou de Brasília, sou gaúcha morando em Brasília e a minha caminhada na enfermagem vem de muito tempo já. Eu comecei no curso técnico de enfermagem em 2008, depois eu passei pela graduação de fonoaudiologia e agora recentemente é, terminei a minha graduação em enfermagem. E aí eu encontrei a pós, né, a graduação do Nepulga. E eu estou muito feliz, fazem dois meses que eu tô cursando a pós. Tô muito feliz, muito contente, me sinto realizada já. E eu espero em breve poder entrar no mercado de trabalho e ser uma grande profissional. Ah, se Deus quiser, lógico, já quer, né? Já que bom, quero, sim, que bom mesmo. Exatamente. E você está gostando do congresso? Eu tô amando o congresso. Eu acho que, acima de tudo, ele está servindo como uma injeção de ânimo, né, pra gente. Porque as pessoas... Algumas falam positivamente da enfermagem estética, porém outras negativamente. E a gente acaba absorvendo essas coisas, mas aqui no Congresso eu estou me sentindo muito motivada e feliz para prosseguir na caminhada da enfermagem estética. Você vê muitos enfermeiros estetas com sucesso aqui Exato. palestrando para vocês. Então, o congresso é bom para isso, porque você faz seu network, você conhece as empresas que estão participando, você vê outros que já passaram pela mesma caminhada que você, tiveram dúvidas lá atrás, mas hoje estão ali apresentando uma palestra, mostrando seus casos de sucesso e mostrando que realmente valeu a pena investir lá atrás para chegar onde estão. Então hoje você está começando a investir, daqui a uns anos é você numa dessas palestras aí, não é? Sim, com certeza. Aí, tem que acreditar na área. Obrigada. Agora eu vou chamar a Letícia. Vem, Letícia. Letícia, cara de novinha, né? Nem parece que é formada <risos> em enfermagem. Meu nome é Letícia, é, eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Curitiba, já tenho 22 anos, uhum. tem 24 anos. Só essa informada, me informada em Final de 2021, estou finalizando a pós na né, já finalizo agora em dezembro, quase terminar as práticas. Estou amando a pós, nossa, amei, me abriu muita a cabeça assim para realmente o que eu quero fazer. Eu sempre amei a área de estética, eu sempre gostei muito da enfermagem, mas eu não sabia que dava para trabalhar sendo enfermeira esteta. Então eu fiz a enfermagem lá pelo terceiro ano, eu comecei a pesquisar, eu ouvi falar que tinha como ser esteta na área de enfermagem. E não é isso, eu vou unir o útil ao agradável, né? É um negócio que eu gosto. E aí, agora, quase finalizando, estou muito feliz, muito feliz com o Congresso, muito feliz de ter te encontrado pessoalmente. Seu é um amor, <risos> é gente, isso. eu fiquei imaginando, olha a sorte dessa garota, né? Nova, já entrou na área. Um caso de que, na, durante a graduação, ela já conheceu a, sobre a enfermagem estética e já quis ir para a enfermagem estética. Então, tá bem decidida no que ela quer e nova, né? Então, tem muita coisa para aproveitar dentro do mercado da enfermagem estética. Parabéns pela escolha. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Ó, vamos te acompanhar, tá bom? Tá bom. Vamos agora a... Adriana, me fala seu nome, se você está fazendo a pós ou não, se você já é enfermeira estética ou não, me fala um pouquinho de você. Oi, eu sou a Adriana Veiga, eu estou no finalzinho da pós na Nepuga, é, Eu estava fazendo as aulas entre Campinas e aqui em São uhum. Paulo mesmo, mas agora nessa reta final estou mantendo aqui em São Paulo. A previsão é que eu termine agora em janeiro. E graças a esse sistema da Nepuga, a cada módulo a gente já tem um certificado. Então, a cada módulo eu consigo iniciar já a prática, é, atuando mesmo de coisas como microagulhamento, que são coisas que eu já terminei e já fiz a prática. Então, eu me sinto super segura de fazer então, esses procedimentos iniciais. Eu já estou atuando e agora estou montando meu consultório. Mais um exemplo de uma mulher jovem, empreendedora, enfermeira, esteta, futuramente esteta, empreendendo aí no mercado da estética. Olha só, parabéns. Obrigada. Tá?